Mete a malta, tudo bem? Sou o Perf. O Perf. O Perf. Já chega, já percebemos! Ok. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não sabe, é há cerca de uma semana atrás fui ao preço certo com um grupo de amigos e decidi fazer uma compilação com os melhores momentos e os momentos onde nós aparecemos. Portanto, deixo-vos então com o vídeo. Bem-vindos a mais um Bombonástico! Preço certo! E vamos a chamar de os nossos concorrentes. A primeira senhora é a Dona Anabela Martins dos Santos, de estanque! Marcelo Almeida Santos! Manuel Augusto da Santa Cruz! E sem ele é que não podemos mesmo começar o nosso sempre animado apresentador, mestre de cerimónias, o Bombado! Fernando Mendes! O padre, sai tá o padre. E a ganda mão, o padre a ganda mão. <risos> Ora, o baço o padre. Não é, Anabela? Vem sozinha. Que é no, sozinha? Um grupo de tantas mulheres. Ah, tanta é. homem. É nós que que oh, Caranho, minha. Minha não sempre cheio de fome. O que é isso? Sozinhos. que já fale contigo, Anabela. Por menos eu gosto muito de ouvir cantar. Sim. Mas certo, é Podes ficar a casa, que a cama, com a hermana, mas não fiques com ela. <risos> Está cá, mas o saco para eu pôr isto tudo. Isto é que é bom material. Olá lá, de onde é que vem? É, vem de Santa Clara de Loreto, beija. Beja aqui presente. Anta Clara, Beja. É uma oferta deste senhor que tem uma queijaria né, em Cuba. Como é que o homem? Que é o senhor Pacheco. O senhor Pacheco, Anda Pacheco? Sim, senhor, está muito jeitoso, já que ninguém lhe disse o lhe dizer. Diga tá... outra vez. Está muito jeitoso. Obrigado, -se, Fala para o micro. Sim, vai que eu falo. E, e vejo todos os dias o preço certo. Se o senhor Fernando me mente. Não Todos os dias vejo o preço certo. Uh, Estava é a chamar ali, psh, psh, psh, psh, psh, chamar alguma gata ou o quê, Eu não quero, não quero gastar muito tempo não aqui gastos, com o não nosso brinço. Ora, aqui foi uma oferta da Rádio Emissora das Beiras. Ora, tu eras bom para fazer de esparguete, vou dizer isto. Oi, está claro. Aqui. Vem uma oferta dos bombeiros. Aqui está uma oferta do meu pai. Estão mais lá dentro. Aqui está um queijo da Quinta da Portela. Lá dentro está uma chouriça de metro. Vocês querem jogar a seguir ou querem? Aqui estão uns CDs do grupo de concertinas navais. E aqui as estrelas do município de Gouveia. E aqui é um brinde. Isto é rápido. Só para o fim, só para o fim, só para o fim, só para o fim. bem. Aqui que... É que... está um bolo da Pamela. do tá... Sporting. Foi é uma meu... peça feita de propósito é, para meu é, é. amigo. Tem aqui um certificado também de autenticidade da peça. O Restaurante Fontes Namorados também nos deu um queijinho que está tá ali atrás. Eu fostei em ti nas eleições. É verdade. Obrigado. Nada. O que é que vais jogar? É o Manuel ou o Rui? Manuel. É. Continua é que temos que jogar, aí. Patrícia, Patrícia, anda gordo. Sou a supor, sou de todos, gosto de todos. Aí eu orar. Se fala aí para o microfone que é. O preservativo já, já costumo, está. a voltar. Eu já, já que é o este. Já está. relógio da Hora News. 60. 60 diz oh. Ana Bela. É o Tauri! Anabela! É 70. 70. Hora 50. Marcelo. Mar 50. 50. Marcelo. vezes 60. Hora já disse o Já? 59. 59 não, não sei, vou ver. Pô, pô, pô. Portugal é um grande país. É. À frente do nosso país temos um grande homem. Tempo, um tá grande bem. presidente. Sim. Que se chama. Marcelo! Não acredita! Não acredita! Ele não acredita! Ele não acredita! Ele não acredita! Mas ele está cá! Estava lá, Marcelo! Estava, Estava lá, cebola! E aí, é X, Iba Melo! Oh, tá. É para irmos ao pinto, aí Isabela, o que É exatamente, Marcelo! Vota no Marcelo! É. Marcelo Presidente! Marcela, presidente! É Oi. Ar-condicionado Daitsu, com mil BTUs, é da classe A e tem função desumidificação. Olá, bem, Marcelo! Tens ali o pedalinho três Pedro! É chamado técnico AC. Assim. Mas antes disso, vamos olhar para a cara do gordo, já foi mais gordo. Tens que rebentar o nariz do encheio. É. Está a dizer ao pé da que tem três preços. Certo. 360, 380 e 390. Sim. Se saltares o preço certo, lance-se três setas. Perto duas e longe uma. É Estou É o segundo. Segundo. Lencasinha. 380. Vamos ver. O segundo. Bom cá, bom cá. Atenção, estás-te respetado. Se ah, já jogaste setas lá. na vida e vais jogar 30. Não, setas. não joguei nada, não é nada. Jogas ali. É bem bom, é, é bom. Oh. Tá bom, filhinho, tá bom. Quanto é que tu pensas? 55, 57. É o que eu vou chegar. Olha, -lhe. Vou morrer, claro. Ah! Aqui é pá! Ai, ai, ai. Ah, Mico Marcelo, vai. se já jogou setas, está a mexer lá, muito o corpo. Vai. É só a mão que mexe. Exato. Vai para Mel, caras, vai, vai, vai, vai para Mel! Vai para ah, Mel! Vamos a Marcelo! É ataque, é um rapaz novo como como se pode dizer, e é o João Carlos da Silva Calaça. Um Calassa. Grande jogo! Parabéns, uh, só está. Sempre animada! Está animada! Ela! <risos> ei, ei! Ei, Bombado! Bombado! Tem granito! Bombado! Tem granito! Tá bombado! <risos> bombado! <risos> bombado. <risos> Onde é que vem, João? Vivo em Lisboa, <risos> mas o natural da Madeira. Da Madeira? Sim! Sí, o da Madeira, espetáculo. <risos> Olha, vou estar lá, vou lá estar no Furchal, ao lado do, do casino, no de congressos, em junho, com o espetáculo insónia. Estás convidado? Espetáculo! espetáculo. Saps que é que estás convidada? Porquê? Porque, como estás a estacar, não estás lá nessa altura. <risos> é, espetáculo. Madeira, espetáculo. o que é que trazes aí, amigo? Eu trago aqui um kit sushi uh, estudante. Ah, é, é, é. é sim, é, é tradicional, é nosso. Então, eu então eu vou tomar. mostrar como é que se faz. Um kit de sushi? Sim, é e, estudante. É. Então só um bocadinho de esparguete. Sim. É necessário. É. E atum. Sim. Uma panela e água a ferver. Sim. Esparguete dentro sim. e nem esqueça do principal. O sal. O sal Mas o sal tem tipo posto de uma maneira diferente. Assim. Ah. assim. Que é para apanhar a cebola. Para apanhar a cebola, não é? Não, não, não. Pois, pois, pois, apanhar não, gatinho. Pronto. E é basicamente isso. Assim. E estás a estudar o quê? Para se à certo? Estou a então estudar história na Universidade Nova de Lisboa. Ah, História. FCSH. A quem? FCH. dá um Qu lá um abraço. Queres mandar cumprimentos para alguém? Eu mandaram mandar uh, cumprimentos para um dos especiais amigos. Sim. O. Nem te lembras de eu, só tão amigos. O Zé e o António no Salamanis, não é? Né? Não, tá não. deixa cá aguardar o Xuxi. Prontos, para o João Francisco, ah. que ele uh, não pôde vir aqui, teve, e uh, eu quero dar-lhe os parabéns pelo oito que ele teve em Portugal uh, Moderno. Sim? Oito é bom. Oito? É, oito é, é muito bom. bom. Oito é muito bom. E, o, e outra para quem? O Eduardo, o Eduardo. O Eduardo o Trindade. Trindade. O Trindade. Grande Edu. É, grande Edu. bem-vindo. Boa sorte para ti, tá, João? Muito um obrigado. Obrigado. está é, está. Torradeira da Flama. João, o preço daquela torradeira? 35. 35. 35 do João. Manelli. 29. Com o micro. 29. 29 do Manelli. Tori. Já acabou? Não sei, não sei. 35. 35. Já disse o João, para o bandeirante. 36. 36. 36. E a Isabela? A Anabela, 28. 28. Sim, já foi. Não, não vai mal, tem calma. Aquela torradeira que é um espetáculo. Venha ao bombo, porque custa 37 euros. Tori. Mais três prémios para o amigo Tony, um uma máquina de barbear e ainda uns óculos de sol. Bem, tens aqui três prémios, podem ser teus, eh? o primeiro, o segundo e o terceiro. Há um deles tem o preço falso. O primeiro está com 150, o segundo com 139 e o terceiro com 119. Qual é a tua opinião, tem o preço falso, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Tony, primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Segundo. Vamos começar para os superman Começar por este. Terezinha. este tem que custar 150. Tem que custar, tem que custar, tem que custar, tem que custar e custa com certeza. Está a correr bem. E agora o segundo que tu escolheste. Não pode custar 139. Se não custar, ganhas os três prémios. Já viste? Vamos ver, Marinho. Calma, Marinho. Tem um sapato bem bonito, o Marinho, é? É verdade. de não sei o quê, chá, está a falar. 139, 139, 139, 139 é seu. E a última concorrente é a dona Isabel Ribeiro Faria. Está muito inspirado o microondá. Pode puxar um bocadinho para si? É, já que é mais bonito. Ficou na mesma, mas não está mal. <risos> é este bloco com cinco facas, linha ITEC da iCell. que é, começamos pela lá, sabe que é que chegou agora. Bloco de facas. Bloco de facas. 40... Na, na, na. Bloco de facas. 45. 45. Ana Bela, tanto que da cidade. Vlock, ah, é 35. Vamos? 35. 35. João? 60. 60, 60 diz o João? 52. Qual o microfone, Manela? 52. 52, diz o Manela. Ora, estamos com 35 ou 45 ou 52 a 60. O preço daquele. Log Facas! Log É essa, é aquele som, é essa mesmo. Tu és muito inteligente. Tu é percebes... o Ghostbusters, é. É, é para ser. Grande filme dos, dos anos 80. É, veja só facas. Oh, é. Log Facas! É isso. Log Facas! Log Facas! call! Oh, <risos> vacas! 66 euros! João! Estou a direita! Ei, chefe! <xe>. É, <risos> <risos> que da bacana! Chefe! Chefe! Gosto muito da tua terra! Muito obrigado! Terra boa, terra boa! Um abraço para a Madeira! Ora, que é que o nosso amigo simpático João pode ganhar a seguir? Faz -se um simpático, break João tem agora a oportunidade de ganhar um robô de cozinha. Robô? Para <risos> fazer o sushi. É, é, é, é um espático. produto Moulinex. Molinex. Ora, está. Amigo, vamos ganhar este show que se chama o Joker. Tens aqui cinco cartas, tu, é raro é veres isto. É verdade? E tens ali quatro objetos. Tens que acertar, os, tens que dizer se os preços são verdadeiros ou são falsos. Cada vez que acertares os objetos, no preço deles, uh, escolhes uma carta. Sim. Numa delas está o Joker escondido. Se tiver a carta com o Joker, ganhas aquele aparelho que é o espetáculo para fazer o sushi que tu sabes. Sim, sim, sim, sim. E O e o atum. Sim. Miguelito, o que é que temos ali? E para dar um sabor especial às suas refeições, mesmo àquele sushi de há pouco, acrescentas uma pitada de nós buscada. Nós buscada. Ora, é, 2,39€. É verdadeiro ou falsa aquele preço? É verdadeiro claro. É verdadeiro claro. Lengazinha, vamos ver. Verdadeiro claro. O homem sabe é é o claro. que sabe. É carta que escolhes? Um, dois, três, quatro ou cinco. Qual é? Número? Carta, carta, escolher a carta. Três. Carta número três. Vamos ver, amigo. Outro objeto! E os, os teus sapatos vão andar impecáveis quando os limpar, claro. Está com esta escova para calçado. Para calçado! Vou precisar! Está, está, um aí, está mais indo, o seu. Júlio o era e 29 é verdadeiro ou falso aquele preço? Falso. Falso! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! É. Oh. Nem, esbo... Nem esboçou nada, nada, nada. Outro objeto. E os passarinhos vão adorar este alimento para canário. Para o canário? Sim. nós falou muito canário. Ele ainda bebe um tintinho. 2,29€. e 29. É verdadeiro ou falso? Falso. É falso. O quê? O preço é falso. O quê? Queres pensar melhor? Hein? Eu, portanto, é verdadeiro. É verdadeiro. Estava um bocadinho na dúvida, <risos> oh, oh, Ok, Já, já, já, já Ai, percebi. Já percebi. <risos> já percebi. É é era uma ajuda, era uma ajuda. É é. okay, okay. Escolhe mais uma carta. Um, dois, quatro, cinco. cinco. Cinco. 5. 5. Ai, meu Deus. Tens que acertar o último. Está ah, melhor. Quarto objeto e tens que acertar o último. Por, por fim, para retirar a maquilhagem, aqui vêm as toalhitas desmaquilhantes sem álcool. Primeiro ah. falso. Isto é fácil. Ah, não tenho a certeza. Mas os dá, qual o é que eu, eu acho que é falso. Falso. Ele, ele tem a certeza. É falso. No quarto objeto Hã? Acertei ah. certo, lá no quarto objeto. Certa lá no quarto objeto. Qual é a, é a carta? Carta ah, é número um, número dois, é número, número quatro. Novo. Pai ao 1 Ai, um. Oh, meu Deus. Oh. Começamos pela carta número um Ai, João, João Número 1, número número Escolheste, mal oh. Mas não escolheste a Não escolheste a não escolheste dois Mas escolheste, fizeste bem Carta número 3 Tu escolheste, escolheste, escolheste, escolheste, escolheste, escolheste Mal oh. Tens a carta número 5 E a carta número 4 já foste? Já foste, é um nome bonito. Porque realmente, quarto objeto, quarto objeto tu tinhas que acertar. Ainda te ajudei a acertar. Porque realmente era o quarto. <risos> Se tu visse isto uma vez por ano, tu conseguias lá ir. Chamei-te é disse algumas três ou quatro vezes quatro. Quarto objeto, Porque quart o Quinto objeto. era uma dama. Ei. Vamos à rota de cá não não há ah, não não é Tranquilo. não é de tranquilo. não é Mar Marcelo. 65. Quem é que é, foram Ninguém. <risos> fica assim? Fica assim? Sente-te lá. Vai-te embora fininho. Pronto. Vou podem estar aqui muito um tempo. Bora, Soninho. Vamos Só embora. Está para... bem assim? Já está. <risos> Fiz ela com a força toda. Joga depois mais devagar se continuas a jogar. Joga mais devagarinho. Joga mais devagar. Yeah. Mais devagar. Estão num bombo. <risos> 55 com. São 50, Fico, ficou curto. Ficou assim. Obrigado, um abraço a Vizela. Ah, ah, obrigado, bom. Bora, João. Rosa. É, Anda, que não temos muito tempo. Temos tempo, mas não temos muito. Olha aí é o teu nome, mano? Olha, Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. já vai Vinho. Para isto. nós já com muita força, mas também aqui. É, é a bala é? animada, pá. Desce com. Desce com, 75! 75. agora, vem Marcelo, é logo, é tá? Olha, fica aí a dançar que eu já venho. Deixa, fica, dança aí sozinho. ali, até já. Não toques nisso, faz favor. Maravilhoso. Bora carregar aqui. Para encontrar... Ah, tu não sabes o que é isto. Carrega, eu sei, eu sei, eu sei. Pode, carrega, carrega. Não. Vagarinho. Só com... Exatamente. <risos> é, não é pá? Estes brilhos. Olha, não ajudas. E chegámos ao momento desejado e começado a nossa recheadíssima montra final. E vamos começar em modo aldeia da roupa branca a oferecer desta máquina de levar roupa candy. É super económica, centrifuga até 1500 rotações por minuto e tem 7kg de capacidade. 7 e 100 que ela agora. espetada. Depois, e para não ficar triste, roupa seca não abrir e fechar de olhos, só com esta super máquina de secar também candy. Tem 8kg de capacidade. 8kg! E agora sim, chegou a altura de acabar de vez com todos os vincos com este bombástico ferro de engomar Ultra Steam de 2800 watts de potência. É um produto Eiger. Eiger. A restante roupa que ficará à espera de levar tratamento guardia neste fabuloso cesto para roupa de bambu com tampa e rodas Cozzi, mais uma caixa grande de 40 litros de capacidade. É um conjunto a Tutti Promo. Tutti Promo, Brasil. E se está a precisar de uma dose de ação, então veja o que se está a passar neste fantástico televisor Samsung. Uh -huh. Com um ecrã LED de 109 cm, é uma Smart TV com HDMI e ligação USB. USB. não yeah, yeah. E para evitar a acumulação de calorias, esqueça por momentos o exercício físico e exercite-se a dançar ao som desta genial aparelhagem Yamaha. Tem rádio, leitor de CD e ligação USB. Tem isso? Tem. Hummel. Já para exercitar o seu sentido para o descanso, anime-se bem nos braços deste formidável puff da Jobitex. Jobitex! Se também é adepto da comunicação global, então aqueça o polegar e divirta-se com este poderoso telemóvel Black's, Black Cork Edition. É um octa-core com pormenores de cortiça e 3 GB de moriram. É um produto... Era o sonho do Drey ter um telemóvel um, um deste. Ah, era? O Drey adora ah. aquele telemóveis. E para que o descanso seja ainda mais completo, desfrute deste cativante ora, passeio ora. denominado Caminhos do Contrabando. O Contrabando. É... é verdade. Vá até Chaves e percorre esta Zona raiana, onde em tempos não muito longínquos se praticava o contrabando. Conheça as histórias de um povo que viu nas trocas comerciais ilegais uma forma de subsistir e sobreviver a tempos difíceis a caminhada parte de de Da Raia é uma aldeia rodeada de caminhos sinuosos, ribeiros e vegetação frondosa. Desfruta ainda das belas paisagens naturais, ficando bem instalado no Hotel Forte de São Francisco, com uma refeição incluída. É uma estadia a Dor Welcome! A door welcome! É de Chaves! Vá-se o meu amigo Tavares, que está lá em Washington. Grande Joe. Uma pessoa muito importante da minha vida, que é um o vídeo. filho. E para transformar a viagem num passeio inesquecível, escolha a companhia ideal para estrear o seu novo automóvel. Ah, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir pode <risos> Hyundai i10 Comfort, com Quem ar condicionado, auto cruise é control, rainha. rádio com MP3, bluetooth com volante, jantes liga leve e computador de bordo. Para contas sempre doces, acrescente os drops Nazaré. E para ganhar a outra final é preciso somar palpite e perspicácia. Boa sorte, amigo João. Obrigado, obrigado. Como tu vês, com estes programas, eu, quando em 2000, não posso dizer nada que é uma margem muito boa. É claro. Portanto, tu tens, tu e os teus colegas têm que uh, ver o que é que poderá ser. Não conseguimos dar mais uma volta porque vocês trouxeram 150 coisas e então não há. Tens alguma ideia? Eu não faço ideia. Quanto? Ah! 14, 15. 15 vai aos 17. E 17, 17. 17 vai aos 19. Portanto, Vai ser para mais dois a mais do que isso. Sim, 16 vai aos 17? 16. 17! <risos> 14! 14! O que é que o Jolim tem de especial? 14! 14! 14! 14! 14! Posso pôr? Sim! Aposta é 14! Vai aos 16, vamos pedir desconcorrente! Já pumo, já pumo! Romeu, 14, ah? É. Tu nunca fez isto, não é? erraram um bocadinho caro. É um bocadinho e de caro. é doloroso. E é doloroso. É doloroso, muito doloroso. Olha, se ganhares a montra. Ou mesmo que não ganhe. Sim. Convidas um, duas pessoas da tua família para ir lá a madeira ver o nosso espetáculo. Sim, claro, Está bem? é óbvio. Se tu não vas é. que tens uns copos à noite. Tem que ser, é verdade. Minhas senhoras e meus senhores, qual? O preço? 14 vai aos 16. Portanto, pode ser 14 1, ou, 500, ou 15, 999... Pode sabe? ser 16, está também. também pode, pode. está a doer muito, vai, está a doer? Tá -te a... Tenha esta! Vives, parte de gerveta, Carro. Parabéns, já te carro. Senta-te aí no carro. Vou levar, Vou levar para madeira. Senta-te aí. Mais abraços. abraço de que se vocês quiserem. Abriram lá. Quinta-feira. Ó. aí. olá Já acabaram de ver? Sim, nós ganhamos a moto final. Ficamos bem felizes, grande a festa e cenas e. Uhul! Não é todos os dias. Mas pronto, espero que tenham gostado e.. Até logo!